Mais uma pergunta aqui que muita gente me faz. Se, basicamente, se a formação no método Vortex de radiestesia se ajuda a pessoa a mudar o padrão de pensamento em relação ao dinheiro? E essa é uma pergunta bastante importante, porque apesar de ser um tema que ele não é exatamente radiestesia, nós sabemos que a, a visão que a pessoa tem do dinheiro, as crenças que ela nutre em relação às questões financeiras, vão determinar muito também da sua capacidade para produzir e gerar riquezas. Então o método Vortex de radiestesia pensando nisso, ele tem também um treinamento para que você mude o seu padrão acerca das questões financeiras, para que você mude um, a chave em relação à forma como possivelmente você enxerga o dinheiro. Ah, Sergio, mas eu tenho uma boa visão do dinheiro, eu tenho uma boa relação e tudo mais. Excelente. Mas é interessante porque isso lhe auxiliará a auxiliar outras pessoas também. Quando você encontrar pessoas que têm essa dificuldade, você saberá tanto identificar através do sistema Vortex de radiestesia, quanto também como lidar com essas questões. Então, o método ele é bastante completo. Ele é um método de dentro para fora, ele trabalha as questões internas e ele também fornece as ferramentas externas para você atingir o sucesso. Pode, pode seguir aqui, pode fazer o método Vortex. Acompanhe aquilo que eu falo, conheça melhor nossa formação e você vai ver que o método Vórtices de radiestesia tem muito a lhe oferecer.